Galera, beleza? Eu tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez, galera, trazendo pra vocês... Calma aí que o microfone tá pra, tá pra fora. Rapaziada, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplay. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, tá nevando no GTA, finalmente. Aí é sempre no dia da... Um, dois dias antes já começa a nevar no GTA, mano. Eu tava muito ansioso porque faz tempo que eu não vejo neve no GTA, tá ligado? E é muito louco, mano. Já teve live no Red, é, neve no Red Dead, mano, muito louco também. No Red Dead eu achei mais bonito, tá ligado? Porque a qualidade da imagem é um pouco melhor, tá ligado? É, eu queria ver como é que tava no Firefly, mano. Será que no Firefly também tá nevando? Porque eu acho que... Sei não, mas eu acho que não, tá ligado? E rapaziada, bora lá, mano. Ah, as coisas que no Natal lança geralmente roupa né rapaziada Vamos ver se tem alguma coisa Ah mano, tem alguma coisa na Diamond mano Será que vai ter alguma coisa Mercado de destino, será É mano, provavelmente, geralmente lança roupa né No Natal mano Eu vou numa loja de roupa aqui Deixa eu, fica uma machinho aqui mano. Ué, eu tinha marcado Aqui ó, tem uma loja de roupa aqui mano Aqui na frente, aqui na frente já tem uma loja de roupa. Vamos ver como é que estão as roupas no Natal, mano. Será que deu uma mudada? Será que não? E, rapaziada, se você é novo aqui no canal, não se inscreveu ainda, já se inscreve aí pra já. Errei, errei, errei. É ali na frente. Mano, é basicamente do lado do escritório, galera. Se inscreve aí, rapaziada, pra tá ajudando a juração aí. E deixa o like, mano. Mano, ainda bem que eu peguei esse carro, mano, se eu tivesse pegado pegar um carro esportivo, mano Ia dar ruim, tá ligado? Vai ficar derrapando Mano, imagina derrapar na neve, velho Fazendo drift na neve, mano. Ele já derrapa sem... Sem ser de carro esportivo, tá ligado? Eu quero comprar um carro monstro Ó, moleque, tomou um susto, tomando café aí Será que é aqui, mano? Não, lá embaixo Ó, oh, mano, bem que podia abrir aquela loja ali, né? Foi mal foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, sem querer. Mano, olha que louco, mano, olha que louco, tá um pouquinho mais realista, né, mano. No PS3 não era assim, tá ligado, a neve não ficava caindo. Epa, caramba, caramba, caramba. mas quanto tempo eu não vi na... veio aqui, Você mano, vim casar. Comprar uma jaqueta, uma jaqueta... Ih, caralho, uma jaqueta massa aqui, né, Não. Vamos ver o que tem ali no. Ah, mano, mas eu tô sem grana, velho. Isso aqui é foda. Mas dá pra comprar umas roupas. Mas eu quero ver. Eu tô mais empilhado com as roupas, pra ver Dê como é, é. que. Caramba, mano, tem muito óculos. Mano, será que não lançou. Óculos aqui, só. É só óculos. Será que não lançou roupa de traje padrão, tal, casual? Traz sal, sal... Mano, será que não, não sou nada de roupa, não, rapaz? Ah, aqui, ó. Traz festivo. Aê, porra! Achei, mano. Esse daqui tá da hora, hein, mano. Vou comprar esse daqui. É, na verdade, não a maioria tá de graça, né? Porque como eu tenho... Ca... cara esse daqui é da hora também. Como eu tenho cassino, a maioria dos trajes fica, fica de graça, cara Caralho, esse daqui que parece o Eminem. Na hora, esse daqui também. Ei, menino, não, falei errado, é... Iaxi, é. baby. Cara, esse daqui tá da hora, hein, mano. Ih, caralho, vou comprar esse. Eu tô sem grana, pior que eu tô sem grana. Aí eu vou voltar pro cara, esse aqui, mano. Cheio Snoop Dogg. Pega. Mano, esses são os trajes festivo de Natal, tá ligado? Eu quero... Aqui, ó, traje de fantasia... Aê, pô. Aqui tem mais alguns os antigos. É, mano, não tem muita coisa mais a neve mesmo esse. Essa atualização, né? Da nova de neve. Eu tenho que dar uma pesquisada, rapaziada, porque eu simplesmente só abri o GTA e. Pou! E.. E vi a neve, tá ligado? E resolvi gravar, mano. Rapaziada, sabe o que devia ter, mano, na. Ah, no GTA, mano devia ter aqueles carrinhos de neve, tá ligado, mano, pra você usar, tá ligado, quando você precisar, mano. Eu não sei o nome do carrinho, acho que é moto é moto de neve, mano, da moto. E rapaziada, eu vou fazer um clipezinho aí, como eu sempre faço nos últimos vídeos aí, da neve, então segue o steak aí e fui! mom and dad said stay away from that boy he is bound for trouble and then he got deployed do you remember when we jumped from those cliffs i thought of that sometimes and wondered what it You are my first and final truth When I lose my grip I hold on to you I choose you in this life Or the next You are my first and final Cara, se liga como é que tá a neve aqui, mano, tá muito fundo, mano, na moral, mano, tá muito da hora, mano, tem vários outros lugares que dá pra ir, mas esse momento aqui eu só, caralho, mano, ah, será que dá pra fazer, mano, deixa eu ver, mas eu vou fazer em dois, duas partes, tá ligado, eu quero fazer em duas partes, porque daí não fica, o vídeo não fica tão grande, eu quero pegar bola de neve, ah, R2, deixa eu ver, eu vou fazer uma coisa aqui. Ah, dá pra jogar, mano. Fica tudo, tudo branquinho o Que da hora, mano. Deixa eu jogar no pneu aqui. Ah, tá. É certinho pro lado. Aí é certinho é pra esquerda que joga a bolinha, Você tá jogando o pneu do carro aqui, mano. Mas é, no pneu do carro não fica. Caramba, mano. A praia não dá pra ver literalmente nada. Rapaziada, eu vou lá na, na Caçada da Fama lá, mano. Vamos ver como é que tá lá na Caçada da Fama. Mano, tem outros lugares que eu quero ir, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, tá ligado? Por enquanto a gente vai explorar aqui a, a parte da cidade, mano. Eu acho da hora também, tá ligado? Eu acho mó bonito também. Caramba, mano. Que é isso? Os carro tá tudo derrapando lá, mano. Caralho, mano. eu vou passar aqui na frente. Olha lá, lá, lá, Não, Não derrapou. Também não. Ih, caramba, quebrou, quebrou, quebrou o carro. Quebrou o Cê, Mano, é que podia ter um golzinho, um fusquinha aqui. Um fusquinha até não ia ter agora, mano. Acabaram botando. Lá na calçada da fama. Vira aqui. Mano, agora é, com essa neve aí me dá uma, uma vontade de tomar uma coca, tá ligado, rapaziada? Sei lá, mano, ó, o cara deixou uma moto ali. Perdido o mapa. Dá uma vontade de tomar uma coquinha pá, mas hum. Mano, tá dando tira aí, Tá ficando escuro agora, rapaz. Tá ficando mais da hora aí, mano. Que mano. Mano, é tipo, é um bagulho que a gente acaba esquecendo, tá ligado? Como vem por um... É, por um período só, é tipo, é pouco tempo, tá ligado? Eles deixam até o final de dezembro agora, tá ligado? Mas do mesmo jeito é massa. Do mesmo jeito a gente, a gente acaba esquecendo, porque é muita coisa, tá ligado? Detalhe que a gente não acaba nem percebendo. Eu tô na rua onde que eu, eu tinha um apartamento aqui, mano. Que a maioria do, dos caras que compram o GTA, tá ligado? Compra desesperadamente um apartamento e compra nesse, nesse prédio mais caro do GTA, tá ligado? É um dos prédios mais caros O primeiro é o Eclipse Tower lá da... Aquele que tem um heliporte em cima É o mais caro de todos Custa 8 milhões Mano, olha que da hora rapaz. olha que da hora, mano Olha isso, mano Caralho, mano, agora que eu vi, mano Essa daqui tem... Será que dá pra entrar aqui dentro? Caralho, que da hora aqui mano. Eu vi isso aqui no GTA RP, eu falei, ah, isso daqui não tem no GTA, não. Olha isso, mano, até, no, até com a onda off-road aí, o carro mais bravo de todos. Um dos mais bravos, olha isso, mano, moral, mano. Mano, é muito detalhe, tá ligado? Ah, moral, mano do céu. Ah, rapaziada do céu, Que que é isso, velho? Rapaziada do céu, mano. Olha isso, mano. Aqui é o Flipperama, né, mano? Era pra ser o Flipperama, mas a Rockstar hein, não... Acabou não abrindo, mano. Caralho, olha que da hora, mano. Olha que da hora esse lugar aqui, mano. Nunca tinha visto também. Caramba, mano. Que da hora, velho. Vamos ver como é que tá lá no Cassino também, mano. O cassino deve estar tá monstro. É, mas eu vou fazer em duas partes esse vídeo aqui, rapaziada. Em três, quatro partes aí. Vou estar tá lançando aí. Conforme o.. Conforme eu vou lançando, vou gravando, eu vou lançando pra vocês. Caramba, mano. Mas tá muito monstro. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado aqui. Do lado ao contrário. É, do outro lado assim, de volta, tava mais da hora. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Curte o vídeo aí de GTA, mano. É, dia tá na neve aí. Ficou da hora demais. E é isso aí, rapaziada. É. Tamo junto. Fui.